Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, estamos de volta em mais um dos nossos encontros semanais aqui no canal Numerologia Real, o seu canal oficial da Numerologia e Desenvolvimento Pessoal. E eu sempre digo que desde que eu criei esse canal, a ideia nunca foi dar respostas ou influenciar as pessoas. Né? A ideia desse canal sempre foi fazer você pensar e entender o que você precisa para encontrar a sua felicidade sem julgamento, sem frescura, sem crendices, né? conforme as suas próprias crenças e seus próprios valores. E eu tenho certeza de que em algum momento você já ouviu falar de ética, de cultura, moral e espiritualidade, da sua importância para a vida em sociedade. Né? Seja de forma positiva ou negativa, a religião, através da espiritualidade, sempre orientou a conduta dos seres humanos. Né? O pecado sempre teve um papel de regulamentação e de regulação para estabelecer determinadas condutas que seriam social e moralmente aceitáveis né, em uma sociedade supostamente civilizada. E salvar a alma e evoluir espiritualmente, né? cuidar do pai, da mãe, dos filhos, dos vizinhos, da comunidade, das pessoas que aparecem nas tragédias telejornais, dos amigos do Facebook. Né? Como fica a ideia da ética nesses tempos em que as comunidades não têm fronteiras né? em uma sociedade cada vez mais coletivista e ativista? Onde a religião tem cada vez menos força nos valores familiares, nos conceitos morais e nos bons costumes. Né? E onde a espiritualidade se fundamenta em roteiros de filme de Hollywood. Né? Parece que esse tipo de pensamento cai aos poucos, aí, cada vez mais no descrédito. Então, será que é possível encontrar a moralidade e a felicidade sem Deus? A cultura popular, baseada cada vez mais é, no anarquismo cristão, no esoterismo de nova era, né, está cada vez mais repleta de ideias que gentilmente zombam, satirizam e é, ridicularizam desculpe, é, as crenças pessoais, né, a religião, a espiritualidade e a inteligência do ser humano. Né? E, ao mesmo tempo, Apesar de não ter mais o poder e a força que tinha na Idade Média, né, e apesar de ser pouco respeitada ultimamente, a religião continua sendo uma das forças mais influentes na sociedade brasileira. Né? Nós não precisamos ir muito longe é, para perceber isso. Né? Basta lembrar que quase todos os nossos feriados são basicamente religiosos, né? tirando o 7 de setembro, é, que é o dia da independência, 15 de novembro, que é o dia da proclamação da república, né? E alguns outros feriados pátrios aí, os demais são praticamente todos feriados religiosos, feriados religiosos baseados no cristianismo, né? E apesar de, ao menos oficialmente, o Brasil não ter uma religião oficial desde 1889, existe um princípio cristão enraizado na nossa Câmara dos Deputados, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, na Constituição de 1988 e em todas as autarquias brasileiras, né? Algumas palavras religiosas, inclusive, se tornaram expressões populares usadas independentemente da crença, né, para expressar espanto, surpresa, sentimento, independente de sermos cristãos, ateus, místicos, budistas, judeus e ateu, né, é, usamos palavras religiosas como meu Deus, minha Nossa Senhora. Né, e querendo ou não, eu diria que há um princípio católico, principalmente é, enraizado na cultura brasileira, que, repito, né, não tem religião oficial desde 1889, né, desde o período colonial, na verdade, no momento em que o catolicismo oficial passou a conviver com os outros credos, e passou a influenciar na religiosidade popular, ele se transformou em um elemento importante na formação cultural brasileira. Né, e nós podemos usar como exemplo aí as supostas palavras do próprio Cristo, né, que são sempre carregadas de lições coletivistas, de moral e de humildade, né? pregando que sempre que te baterem em uma face você deve dar a outra, ou de que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se ele perde a alma, né? E a famosa, ame seus inimigos, faça o bem para eles que te odeiam, né? Abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam, toda essa baboseira, né? Mas a realidade, é, espiritualidade... E ética e moral são os principais temas em várias discussões desde a Antiguidade, na Grécia, né, e de acordo com o Platão, é, a ética são, e a moral são os meios que você utilizava para chegar ao autoconhecimento, né, um entendimento bem diferente do entendimento que nós temos hoje, onde se acredita que ética é o nome dado ao ramo da filosofia, que se dedica aos assuntos morais, sua origem, e que tenta estabelecer o que é certo e o que é errado. Né? E, portanto, existe aí uma linha muito tênue entre o bem e o mal, né? entre a ética e a espiritualidade. E, aos poucos, com a insatisfação das pessoas, com a rigidez das doutrinas religiosas e a espiritualidade, começou a ocupar um lugar cada vez maior nos valores éticos, morais e sociais. Né? E, com o crescimento dos desenvolvimentos esotéricos de nova era, a espiritualidade passou inicialmente a ser entendida como uma questão evolutiva visando melhorar o ser humano e aos poucos se tornou um ativismo coletivista e conformista, né? apostando na vida pós-morte em detrimento da vida é, material que nós temos hoje. E naturalmente todo o espaço vazio acaba sendo ocupado e basicamente a espiritualidade ocupou o vácuo deixado pelas religiões tradicionais, né? e passou a ditar as regras sociais, morais e éticas admissíveis e acabou também se tornando a referência não só para o convívio entre as pessoas, mas também para o bom funcionamento das relações das instituições sociais como com um conjunto de valores, normas e atitudes comunalistas, né, que determinam o um comportamento adequado que deve ser adotado por todos, se baseando inclusive em um retruque de Allan Kardec, aí, né, que se fundamenta na sentença católica que diz que fora da caridade não há salvação. Mas é, nós não precisamos ir muito longe, né? basta dar uma olhada rápida aí ao nosso redor para nós percebermos várias atitudes antiéticas enraizadas nos nossos costumes, na nossa cultura, né? o famoso jeitinho brasileiro, que além de totalmente desrespeitoso, né? muitas vezes gera consequências gravíssimas. Né? Atira a primeira pedra, aí. quem nunca flagrou, até quem nunca furou uma fila numa casa lotérica ou no banco, né? quem nunca infringiu uma lei de trânsito importantíssima, mas, mas que na vi sua visão, estava praticando um ato inocente e inofensivo. Né? Ao mesmo tempo, nós temos essas mesmas pessoas cheias de mimimis, né? apontando o dedo para tudo e para todos e condenando, vem de, vem de mente mente quem, na visão deles, descarta lixo de maneira adequada, quem come carne. né? Ser um cético, então, é um crime. né? Mesmo nos dias de hoje, não acreditar no Deus de Abraão é um desvio de caráter para os espiritualistas e religiosos, principalmente. Né? Ser um cético, um ateu mesmo, que não tem princípios, não ter valores morais, né Ser um pervertido. E essas mesmas pessoas se esquecem, porém, que desde que a Santa Inquisição né até... Os maiores assassinos, terroristas e grandes ditadores da história foram e ainda são pessoas extremamente religiosas e espiritualizadas. né? Os crimes foram cometidos é, em nome da religião, né? da fé, basta ver é, Jim Jones, nos anos 70, lá nos Estados Unidos, que levou um monte de pessoas ao suicídio em nome da religião, em nome da fé, né, em nome da salvação. Os esotéricos de nova era, em sua rebeldia cristã, são os primeiros a se acharem os donos da verdade, né? os grandes iluminados, os seres de mente expandida. Todo o resto é só o resto. Né? Então que porra de evolução espiritual é essa, né? de expansão da consciência? E a pergunta de um milhão de dólares é se dá para ser ético espiritualizado, se dá para ser ético e religioso. Né? Me parece que é mais o contrário. A né? primeira vista... É, esses velhos hábitos, né, esses novos velhos valores adotados e conhecidos por muitos podem não representar uma grande ameaça. Mas, com um olhar aí mais cuidadoso, nós conseguimos perceber que o modismo espiritualista conseguiu se alimentar bem né, e, como um câncer, ele se encontra cada vez mais presente na nossa cultura, na nossa sociedade, né, na política, onde boa parte dos nossos representantes são totalmente antiéticos, né? para não dizer o português correto, são corruptos, na verdade. Né? Qualquer ação religiosa e espiritual hoje tem como único foco a inspiração de benefício próprio, né? que supostamente visa preservar a sociedade e as pessoas da desigualdade, dos preconceitos e da miséria. Né? Mas, na verdade, tem uma inspiração que visa um benefício próprio de quem prega isso principalmente. Né? Nós vivemos em um mundo diversificado culturalmente, nas últimas décadas, né, com o surgimento da globalização e os choques culturais é, praticamente diários, né? é, vários é, pensamentos preconceituosos se potencializam em novos adeptos, em parte causa essa falsa sensação de anonimato e né? de terra de sem lei trazida pela democracia do acesso à internet, né? Se nós voltarmos aí aos anos a 2000, né? ou é, há dois mil e poucos anos atrás, aí na origem do cristianismo, a religião foi o primeiro movimento ativista que se tornou o primeiro partido comunista do mundo e começou com o movimento de um judeu radical e revolucionário que conseguiu a adesão de milhares de seguidores de classe baixa durante e considerada desprivilegiada durante o primeiro século. Né? Uma vez... Você já parou para se perguntar de onde vêm e quanto valem os seus costumes? Né? Alguma vez você já se perguntou para que servem determinados costumes e se esses costumes estão certos ou errados realmente? Né? Alguma vez você já se perguntou se essas regras e costumes que regem a sua vida, que regem a sua sociedade, respeitam os seus interesses também? Né? É, no passado, há uns três ou quatro séculos atrás, durante o processo de colonização do Brasil, com a chegada dos portugueses e a sua visão eurocêntrica, né? é extremamente cristã, a cultura indígena, que representa os verdadeiros valores e costumes brasileiros, foi brutalmente é, caçada e destruída. né. Os índios foram forçados a se encaixarem aos né? moldes portugueses, né, aos padrões europeus, em um processo de aculturamento que, pouco a pouco, ao decorrer dos séculos, destruiu a cultura brasileira, né, destruiu os nossos valores. Infelizmente, né, hoje ainda existe esse método predatório de manipulação e de adequação do comportamento da cultura, só que numa escala global. Né? E quando se trata de outras culturas, né, mesmo os aspectos únicos desenvolvidos por cada parte do país, né, isso pode ser um problema para muitos. Né? A ética imposta através da espiritualidade é um dos principais meios de manipulação mas né, a religião, as inúmeras interações sociais e culturais ao longo dos séculos aí culminaram na miscigenação de culturas, resultando em uma verdadeira pluralidade de crenças que hoje se misturam na espiritualidade. Né? E isso permite que diferentes grupos religiosos coexistam em uma sociedade hipócrita, na verdade, né, preconceituosa e tendencialista, sem agir de uma forma hostil, mas ainda movida pela incompreensão, pelo ódio, né, pela raiva, pelo ódio racional, o que é inaceitável, né? já que décadas atrás é, foi decretado que o nosso Estado é um Estado laico, né? ou seja, não deveria haver intenções religiosas nele. Né? Então, logo, obviamente, todos os cidadãos deveriam ter o direito de exercer a sua religião livremente, né? algo que é muito bonitinho no papel, mas que infelizmente é, o que eu realmente vejo são bre... nós vemos são brechas né? que as religiões de vertentes cristãs, encontraram para dominar tanto o cenário político como social, enquanto quem discorda das suas crenças, das suas teorias, são discriminados e marginalizados. Né? A espiritualidade virou terra de ninguém, e quando nós entendemos essa questão, fica muito fácil perceber os problemas que surgem aí da falta de ética, baseada em um evangelho cheio de falcatruas, né que visa voluntariamente distorcer a verdade, conforme a sua conveniência, e manipular as pessoas através do medo, né? e a verdade é que as relações entre ética e religião, naturalmente, pode ser vistas do lado de cada um. né? É, uma, é muito relativo. Né? No século XVIII, o filósofo Immanuel Kant fez uma comparação entre ética e religião, que eu considero uma das mais sensatas, né? e segundo o entendimento dele, a religião é uma espécie de auxílio para que nós é, possamos cumprir exigências éticas que nós deveríamos é, ter racionalmente, mas que pelo nosso próprio envolvimento com a situações se torna tendencialista e nos impede de fazer um julgamento imparcial e coerente. Né? Então a religião viria em nosso auxílio para reforçar a necessidade de uma conduta ética de observação de valores. Né? Isso é muito sensato. O problema é que quando aquilo que deveria ser algum algum, né, ou se não o último meio de esperança na humanidade... Né, a partir do cultivo de valores éticos, se torna o um maior meio de alienação, de manipulação né, das pessoas. Então, estamos virando o, o, uma coisa contrária. Aí, né? E pelo rumo da caroagem, eu duvido que haverá um momento em que apenas a razão será suficiente para que a humanidade possa conduzir, aí, é, conduzir eticamente né, e compreender os valores morais. Mas enquanto isso né, não acontece, a religião e a espiritualidade se tornam cada vez mais enraizadas né, como um câncer na nossa sociedade, como uma espécie de suplemento de esperança e que nos ajudaria a cumprir as nossas exigências éticas e existenciais de Deus. Né? A, a imortalidade da alma é, sem dúvida nenhuma, Maior esperança de uma vida melhor para aquelas pessoas que se sentem inferiorizadas, injustiçadas, desprovidas de qualquer recurso nessa existência, né? Ou se acham assim. E a fé de uma vida espiritual, né? Uma vida melhor após a morte, nos oferece a esperança de romper com as limitações baseada em um senso de justiça que a razão nos permite perceber, né? Então, para muitas pessoas, a conduta ética baseada na espiritualidade é uma coisa auto né? já que dificilmente haverá a elas outra esperança ou alguma outra coisa que lhes permita arcar com todas as responsabilidades das suas ações sem ter que assumir essas responsabilidades pessoalmente. Né? Então, é muito mais fácil justificar os nossos fracassos atribuindo isso à vontade de Deus ou a uma, um karma trazido de uma vida passada, né, essas histórias de constelação familiar, né, karma hereditário. Né, e pensar que, apesar disso, está tirando a sua paz e tornando a sua vida infeliz, essa suposta aprovação está, na verdade, te ajudando a evoluir como um ser humano, né? está contribuindo com a sua evolução espiritual, é, já que nesta vida, nesta jornada terrena, como os espiritualistas aí gostam de chamar, é só uma expiação recheada de sofrimento e dor, para que depois você alcance o nirvana, né? Então entenda que o espiritualismo atualmente é utilizado para dominar uma variedade enorme de religiões, de ideias filosóficas, as doutrinas, as crenças e seitas esotéricas principalmente. Né? E tanto a religião quanto o espiritualismo usam de motivos transcendentes para cultivar os seus próprios valores éticos né? sobre a promessa de uma vida futura melhor. E esse é o poder da espiritualidade, né? esse é o grande poder da fé, o uso da sua razão deixa de ser necessário, né? E toda a nossa cultura e valores pessoais passam a serem subordinados a alguma crença com base na espiritualidade, né? Então nós estamos abrindo mão da felicidade da vida real para investismo, investirmos na incerteza de uma felicidade espiritual post mortem, né? E a razão básica pela qual a religião através da espiritualidade continua sendo um aspecto tão importante na nossa sociedade que é que ela é considerado justamente indispensável né, para a moralidade. A tempos nós aceitamos essa ideia de que a moralidade depende da religião, né, de que sem Deus a distinção entre o bem e o mal perde o sentido, e aí o mundo viraria um vale-tudo. Né? E mesmo na espiritualidade não religiosa, no esoterismo, né, onde normalmente há a ausência de crença religiosa, de dogmas, mesmo assim ela ainda é baseada em valores seculares ou humanísticos, né, servindo a um propósito maior na vida, sem necessariamente se referir a Deus ou a um criador diretamente. Para mim, as virtudes se traduzem em competências que nos ajudam a comentar aí ações éticas. Né? A minha religião e é meu entendimento né e na minha visão ética e moralidade é a tentativa de chegar a uma visão de natureza dos valores humanos né de como devemos viver e de como é, devemos constituir uma conduta correta né e uma conduta justa independentemente do que virá depois para mim, né? na minha visão, ser ético é ter um objetivo, é avaliar as minhas ações, repercutir essas ações à medida que eu vou me desenvolvendo e caminho em direção a esses objetivos. Né? Se a felicidade é uma das minhas metas, então a ação que eu considero justa e correta é produzir mais felicidade para todos aqueles que estiverem envolvidos ou, de alguma forma, eu cruzar nesse caminho. Né? Mas, como todos nós vivemos supostamente uma sociedade democrática e civilizada, é, crente ou ateu, religioso ou não, é Deus né? quem está dizendo e ordenando o que nós podemos e que nós devemos fazer. É Deus quem está determinando o que é bom ou o que é ruim para a sociedade e para você. Né? As opiniões e interesses pessoais dos indivíduos são totalmente irrelevantes, insignificantes, né? diante da vontade de Deus poderia ser mais abitorossultista do que isso, né? O que poderia ser mais antiético do que isso, né? Então, agora eu pergunto novamente, dá para ser ético e religioso? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua companhia. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever aí do lado, né? Aciona o sininho ou vai aí embaixo. E assim você vai estar sempre atualizado e por dentro de todos os assuntos. Se você quiser falar comigo, dar sua sugestão, solicitar meus livros gratuitos e conhecer os meus cursos, todos os links estão aí na descrição deste vídeo. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!